Olá, tudo bem? Estou aqui para gravar mais um vídeo aqui Para vocês O pessoalzinho até pede nos comentários É muito importante o comentário Eu não consigo responder todos Mas eu leio todos, tá? Não tenha dúvida, leio todos com o maior carinho E aí algum pessoalzinho me pediu para me ensinar a mudar a apuração de roda, né? Nesse caso aqui, um amigo meu pediu para mim fazer Beijão, vini, filhão Tamo junto é, aqui vai mudar de 4 pra 5 furos Aqui é 4 por 100 Vou mudar pra 5 por 100 Tá? Dá pra fazer de 4 por 100 pra 4 por 108 Eu já fiz de 4 por 108 pra 4 por 100 Então é simplesinho Simplesinho de fazer, tá bom? Pessoal cobra meio caro aí pra fazer E dá pra fazer em casa, ó o macho que usa é esse padrão aqui, ó. Cadê a medida do bicho? M12 por 1,5. Vem esses dois machos aqui, ó. Eu paguei neles, na época, faz um tempão que eu comprei, eu paguei 38 reais. Sendo que os caras cobram aí em média 250, 300, 200 reais para fazer. Então vale a pena você comprar. Se tiver um amigo aí que queira fazer também, às vezes o que, que acontece? Você tem uma roda 4% e seu amigo tem uma roda 5%, né? Pô, vamos trocar de roda? Como é que vai trocar? Não dá. Então, vocês compra de ameia aí, o, o coisa. Se não quiser também comprar, não compra. É o padrão desse daqui. O que, que acontece? Uma vez eu fiz um, um, uma furação de roda para um amigo meu que tem um polo, o Xande. Alexandre, amigão nosso. Beijão Xande, tamo junto, irmão. E o polo.. Polo, golfe Não sei mais Bora Acho que essas coisas aí tudo A furação aqui é outra Essa rosca aqui é outra furação É outra, outra rosca Não é a mesma dessa Acho que é mais grosso e rosca fina O buraco Eu não sei falar a medida pra vocês Aí o que aconteceu? Ficou um buraco Da rosca padrão E os outros eu fiz desse padrão Um volks normal, né? Semi-12 por Por um e meio, né que eu falei Então aí no caso Como a roda dele vai tampinha Não teve problema, ele usou um parafuso da, do original Do Golf E os outros parafusos ele colocou o Vox Ninguém sabe, se eu não falasse pra vocês Vocês também não iam saber, funciona também Então quem tem Golf quer colocar roda 4x100 Ou 5x100 Não, 5x100 já é né Se quiser colocar roda 4x100 é só fazer esse processo então como é que é aqui, ó, vou pegar a roda aqui pra vocês verem, essa é a roda que ele vai usar, então vai precisar de um centralizador de roda, que isso aí também é padrãozinho, todas as rodas de magnésio usa. vocês colocam aqui, certo, se for roda de ferro nem precisa disso daqui, a roda de ferro já encaixa certinho aqui, aí vocês vêm e põe a roda. Aí o que, que acontece? Um furo vai casar Quer ver? Só que tem um segredinho aqui, ó Aqui, ó, casou Vocês tem que tomar cuidado Pro furo Não pegar em cima do, do... Onde prende o disco aqui, entendeu? Eu vou colocar e vou marcar que vocês vão saber, ó Um furo Por que que um furo casa? Porque aqui é 4 por 100 eu estou passando para 5% Se fosse 4% e 8% Já não ia casar Você prende um parafuso Prende esse Pessoal, como eu falei no começo aí Enquanto eu estou apertando aqui eu vou falando É muito importante o comentário Pra saber o que, que vocês querem que eu passe pra vocês Porque senão, não, vezes a coisa não é interessante pra mim Mas é interessante pra vocês Então, acho que comentem Aí você vem aqui, ó, na apuração e marca ó. Quem não tiver canetão Não tem canetão Faz o que? Pera aí Põe uma broquinha fina aqui, ó. Vem aqui na, na coisa aqui, ó. Funciona também, tá? Beleza, marquei. Tudo certinho. Vou tirar a roda agora pra vocês verem. Roda danada, hein? Tá feito Aí Tá vendo onde eu fiz com a furadeira Como é que fica ó? Aí O que vocês veem Marca bem no meio aqui ó Pá. Tremedeira da peste Marquei no meio, certo Pega um pulsão É para a broca não correr Não sei se vocês sabem A broca tem perna Aí ela sai correndo então você vai furar, Certo? Agora Seguindo o processo Vocês vêm com a broquinha fina E fura aqui ó. Caramba É bom vocês travar o disco aqui Se tá? vocês colocarem um o parafuso Nesse buraco aqui ó só que daí tem que ser um parafuso grandão. Ela vai travar na onde prende o pivô ali. Entendeu? Ó. Certo? Travou. Vocês veem que a broquinha é fina. O seu disco chegou no cubo, marcou o cubo Simples, facinho. Dá até para ganhar um dinheirinho. eu faço tudo meus amigos aqui tudo de graça. Ó. Vamos tirar o disco agora. Certo? Isso quer dizer que a furação que você quer ficou marcada aqui, ó. Vou botar um arquinho tirar a sujeita. Então ficou marcado aqui, certo? O que, que eu vou fazer? Fura Vou furar com a broquinha Continuar com a broquinha fininha Depois eu abro com a broquinha maior Depois eu venho com a broquinha 11 Como a, a rosca aqui é 12 Eu venho com a broquinha 11 Passo e já é Vidu, não tenho paquinho para pra medir Cata uma broca e vai passando no buraco, ó Isso aqui tá certinho no buraco, ó se você pegar uma outra broca Você vai passar aqui no, no buraco, ó Fica folgado Então essa daqui não, você não vai conseguir fazer a rosca Vai quebrar seu macho Ó, essa daqui, ó, tá certinho no buraco Então, é isso aqui Certo? Vou fazer só um aqui pra vocês entenderem Ah, é importante sempre prender aqui, tá? Sempre prende o disco aqui Por quê? Na hora que você estiver furando aqui Ele pode correr e quebra a broca Certo? O tião tá de volta, hein? Já voltou. De dois carros eu fiz um. Vou gravar um vídeo para explicar como é que foi feito lá a bagaça. Foi feito aqui na garagem de casa mesmo. O cara veio aqui. Eu fui lá com o caminhão, busquei todas as ferramentas dele. Ele fez aqui para mim não precisar tirar o carro daqui. Não ia gastar com guinche pra lá e guinche pra cá e a porra toda. Então, fiz isso aqui mesmo. Ó, vou fazer um vídeo pra vocês verem. mais grossinha, acho que é essa aqui. A segunda broca não importa a medida, tá? É só pra não ir direto com a grossona, porque senão é muito difícil de furar. Aí você vem com a outra broca aqui, ó. Essa aqui é a furadeirinha velha feita, hein? Travou aqui, ó. ó. Você põe ela pra reverter, dá uma girada e vai Entendeu? E deu uma falhada, hein? O que vocês tem que fazer é o quê? Passou a broquinha 11, certo? Vocês vão pegar uma broquinha um pouquinho mais grossa média aqui, ó Só pra tirar essa rebarbinha aqui, ó essa aqui. Só pra dar uma escariadinha Aí, já vem com o macho O macho vem dois, tá? Ó você Pode ver que um, a ponta não tem rosca E a outra, é que tá dando? Tem rosca Então você primeiro tem que passar esse primeiro aqui, ó Passa um WDzinho Aqui Aqui E vem, ó Sempre tentando manter o mais reto possível Retinho não vai ficar, né? Começar é meio chatinho mesmo, mas depois vai, vai bem, ó. Tentando manter ela retinha. ó. Ficou pesado aqui? Dá uma voltadinha e vai de novo. Ó. Pesou. Voltou. Pesou. comprar aquele que é de, de catarra. tem outro é amolecer aí tira esse daqui Vamos dar um nele Mais um pouquinho aqui E bem Eu estou acompanhando a outra rosa, calma rosca Certo? É isso aí Aí Repete esse processo nos outros furos Deu pra entender, né? Agora eu vou mostrar pra vocês o disco O disco, vocês lembram que ficou o furinho lá, né? É só furar até ficar desse tamanho aqui Que aqui acho que é 13 milímetros Aqui tem que ficar um pouquinho mais grosso que aqui, ó Um 12 já dá Vai furando até ele ficar desse tamanho eu tenho um ponto aqui Cadê o disco? Aqui, ó Olha como fica Fura com a broquinha um pouco mais grossa aqui, ó E já era, ó Vai ficar assim É isso aqui, pessoal. Colocou o um parafusito aqui. Vou fazer um aqui pra vocês aí. Oi Oi irmão. bom dia Nossa, que é bonita Meio dia dando bom dia Vê se pode Tá de brincadeira mesmo Vou mostrar o cabelo seu aqui Como é que tá Não, não é, é bonitinho igual tá nas fotos, não, viu Não era tão bonitinho assim não Ah é Essa só uma medusa Ó, atrapalha a minha concentração. É bem tá bem, tinha. Será que tá dando pra pegar? Ó, como é que ficou os furos. Será tá que tá dando pra tá ver? Vou ir girando assim pra eles ver, ó. Tá vendo os furos? Ó? O importante é o que? Depois que vocês montar no carro, mandar balancear, chega lá na, na, na loja de Auto Center. Fala aí, irmão. Descar? Descar. Manda balancear a roda no lugar. Chega lá e fala pro cara, ó. Não quero que balanceie a roda fora. Balanceie a roda no lugar. Porque às vezes se ficar tremendo um pouquinho, já balancei o conjunto todo, com disco, com tudo. Entendeu? Deu pra pegar? Entendeu? Oh, beleza. Então é isso. Espero aí que vocês tenham gostado da dica. Até o próximo vídeo. Tchau. Como é que para essa coisa?